Muito bem, gente verde, espero que esteja todo mundo bem. Aqui é o Luiz para mais um vídeo de conteúdo aqui para o canal Fita Energética no YouTube. Um hábito, ele é um tipo de comportamento que para o cérebro é ok, porque depois que um hábito né, vira uma rotina para o cérebro, ele faz aquilo sem pensar. O que, que o cérebro não gosta de mudança, o que, que o cérebro não gosta de ter que aprender uma habilidade nova, ele tem uma resistência porque isso consome energia e daí pensando nesse tipo de situação, me dei um clique, né, me veio um estalo para passar um tratamento que vai ajudar tanto em boa memória quanto em adaptabilidade a mudanças, então anota aí papel e caneta, vai ter aqui hoje um tratamento na forma de mandala, que você pode fazer tanto no seu, na sua casa, no seu escritório onde você estuda, no lugar de estudo das crianças ou no trabalho para você, né, onde tem um escritório em que tem uma atividade muito dinâmica, em que você se prepara para uma coisa e depois ali na frente logo já muda, então hoje a gente vai passar esse tratamento para boa memória, para você sempre conseguir gravar novas informações e aprender novas habilidades e também dar conta de se adaptar a mudanças, tá bom? Eu vou começar aqui montando a mandala. As plantas eu vou falando à medida que eu for montando aqui o desenho da mandala, tá? E depois eu vou ler a, a propriedade fitroenergética de cada uma dessas plantas que a gente vai usar para todo mundo entender, né, ficar claro qual que é o propósito a fundo desse tratamento, o que vai ser tratado especificamente, tá bom? Então, para quem não conhece mandala, a gente sempre começa pelo núcleo do prato. Então a gente sempre começa a mandala pelo núcleo, porque essa é a sistemática, tudo o universo, a Terra é redonda, a nossa íris é redonda, a mulher quando está grávida, a barriga, que, que geometria que é? Redonda, né? Tudo, o sistema solar, apesar de ter uma, uma forma elíptica, ah, os, os planetas, os globos são ah, redondos também, então o círculo é uma geometria sagrada para a natureza e daí a mandala ela sempre começa do núcleo e se expande, então uma geometria circular que começa do núcleo e se expande a gente vai fazer aqui na prática, então você precisa reservar um pratinho sem apelo que nem esse branco aqui ou você pode pegar uma bandeja de papelão, prata né? ou então um prato que tem algum sistema florido, alguma, alguma temática florida, natural. O que, que precisa evitar? Preto, cores e temas de morte, caveira, faca, arma, porque não combina com a fita energética, tá? senão vai prejudicar a energia das plantas. Então, para a mandala, você vai precisar de quatro plantas fáceis de conseguir. A primeira é o cravo da índia. Logo que a gente encerrar o desenho da mandala aqui, a gente, eu vou ler né, o, que, que, o que, que cada planta faz. Então, o cravo da Índia, eu vou pegar um pouco e colocar no núcleo da mandala. Então, a mandala a gente sempre começa pelo núcleo, e é isso aqui. Colocou, começou a mandala. Tá? A mandala está sendo feita, e daí, você, à medida que você vai fazendo a mandala, você pode ir pensando na sua vida com uma memória melhor, como seria sua vida se você tivesse mais flexibilidade, resiliência para lidar com os desafios. Então, você pode fazer... Lembra né, que o capricho é o pai da prosperidade. E vai ter uma planta aqui bem legal, uma planta bem boa, que ajuda inclusive com a prosperidade, logo ela já é a próxima inclusive. Então está lá a mandala né, com o núcleo feito. A segunda planta é a alfazema. Tá? Sou muito fã da alfazema, está no meu time, que nem do cravo da índia. Então para essa mandala eu vou fazer alguns caminhos aqui. Lembra que a mandala, ela precisa ser simétrica, tá? Você não pode ter nenhuma diferença, como a nossa na natureza, tudo é circular e aquilo que é perfeito, aquilo que vem da natureza é simétrico também. E a mandala é um tratamento de ambientes para energético e por isso então você pode colocar né, num lugar mais elevado, onde animalzinho de estimação não vai mexer, onde bicho não vai roer, gato, né, quando vê isso aqui, não, não pegar, então você pode pegar e colocar no lugar acima, na um prateleira, procura sempre colocar no lugar neutro em que a mandala, uma vez que você coloca lá, você não pode mexer por sete dias, tá? Essa mandala ela precisa estar parada, porque ela vai ancorar uma energia afinizada com o propósito, né? com, com a combinação das plantas que compõem essa mandala. Ela vai servir como uma âncora energética para aquele fim, nesse caso então uma âncora energética para boa memória e para flexibilidade frente às mudanças. Um dos efeitos fitoenergéticos da Alfazema é dar conta de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Então, se você tem uma, né, um lugar ou então você precisa estar submetido a condições em que você precisa mudar, aprender alguma coisa nova com frequência, a alfazema vai te ajudar, tá bem? Então, a próxima planta é o alcaçuz. Que eu vou fazer um caminho aqui ao redor da alfazema. Circulando o mandala. Pode passar por cima da alfazema, não tem problema. A alcaçuz é uma planta que ajuda na boa memória. É um vegetal condutor. Os vegetais condutores, quem é guardião já sabe. Mas quem é recruta, eu vou explicar, o vegetal condutor... Ele é o responsável por abrir os nossos registros energéticos, né, inclusive de vidas passadas. E são os vegetais condutores capazes, né, os responsáveis, por instalar a cura profunda na nossa alma. Então, o filtro energético, a energia das plantas, né, o poder das plantas no equilíbrio da alma, a gente só consegue acessar a alma para tratar ela graças aos vegetais Condutores que a Fitro estudou. E o Alcaçuz é uma dessas plantas. É um vegetal condutor. Então, estou só organizando aqui. E daí, por fim, a última planta é o marmelo. Que você vai precisar colocar. E daí, eu vou colocar aqui no meiozinho. Aqui. Não tem ordem certa. Porém, a única coisa que você precisa colocar primeiro na mandala é o núcleo. Que eu coloquei como cravo. Então, estou colocando aqui o um marmelo para finalizar a mandala então ó tá aqui a mandala pronta ela não tá ativada ainda tá então você vai colocar no, no lugar onde você vai receber essa energia e a mandala uma vez que ela seja ativada ela vai funcionar por sete dias tá bom então é muito importante que ela não mexa por exemplo vamos supor que eu ativei a mandala e coloquei lá eu não vou ficar mexendo ah eu acho mais bonita assim não Ativou a mandala, você tem que deixar ela parada, tá? Então, como é que faz para ativar? É o verde e prata. Então, vou imaginar que do centro do meu, da minha testa vai um facho de luz prata pro prato. Prata pro prato. Então, você coloca um, um facho de luz prata e quando a luz prata volta, vem um facho de luz verde. E daí volta o verde vai o prata. Volta o prata, vai o verde. Aí vai prata... Verde, prata, verde, prata, verde, prata. Isso tudo na mandala. Verde, prata, verde, prata. Até que você sentiu, até você sentir que essa vibração se estabeleceu aqui na mandala. Uma vez que ela esteja ativada, você vai colocar no lugar onde ela vai agir, né? onde eu quero que as pessoas naquele lugar recebam essa energia. E daí uma vez que ela esteja lá, você conversa, ó, oh, Léo, Alê, então aqui tem uma mandala, ela vai funcionar para isso, para isso, para isso, para isso. Ela vai ficar em tal lugar, não mexe lá, não muda o móvel, não coloca o celular lá perto, não, não fica perto da TV, não está em cima da, da geladeira. É muito importante que a mandala ela esteja longe de fontes elétricas, então tomada, quadros elétricos em cima da geladeira, não pode, em cima do microondas não pode, em cima do forno elétrico, pode, não pode. Tem que ser um lugar neutro, madeira, dentro de uma portinha de um armário, algum lugar que não vai sofrer influência. Coloquei lá, ativei a mandala, pronto. Durante sete dias ela vai agir, ela vai funcionar e todas as pessoas que circularem por lá vão receber essa energia de boa memória e adaptabilidade a mudanças. Vamos ver o que as plantas fazem? Então a primeira planta que eu vou ler para vocês é o Alcaçuz, fixo conhecimento ajuda a memorizar o aprendizado e guardá-lo na memória, criar uma nova atitude na vida, ter boa percepção e entendimento de tudo o que é novo e assimilar bem as mudanças que ocorrem na vida. Pronto, o alcaçuz é um dos grandes responsáveis né, por essa energia combinada da mandala de boa memória e adaptabilidade. A segunda planta, é a alfazema, ela incentiva a esperar a hora certa para dizer as coisas, economizar com equilíbrio em qualquer aspecto, gera paz interior, completa o eu interior, favorece a lida com muitas coisas ao mesmo tempo, sem gerar estresse, ajuda a planejar bem o futuro, criar visão estratégica, ter empreendedorismo, não julgar o próximo e respeitar os limites das outras pessoas. tá bom A próxima planta é o cravo da índia, que eu já vou ler para vocês. E o cravo estimula a concentração, aumenta a capacidade de concentrar-se e concentrar energia para materializar os sonhos, abre a mente para enxergar o todo, estabiliza a mente com nível mental acelerado e de alta frequência, estimula a busca interna de respostas para as nossas dúvidas, gera clareza nos pensamentos e senso de observação aguçado. Então, o cravo da Índia vai ajudar nessa concentração maior, melhor, para que a gente consiga lidar com essas várias situações que mudam ao longo do dia. Então por mais que mude, cada situação, a cada nova mudança, você vai conseguir focar direitinho naquilo. E por último, a planta niveladora, né, que impede que haja efeitos colaterais nos tratamentos da feita energética, uh, o marmelo. Então aliviadores locais, desincha, cria um efeito sedativo, calmante e protetor local. Aumenta a vitalidade, regula a atividade celular local, auxilia contra qualquer processo de multiplicação indesejada, estimula a paciência, a perseverança e o equilíbrio emocional. Então, depois que a gente ativa o mandala, o efeito combinado dessas plantas vai gerar esse efeito global. Né? Cada planta tem a sua fitoenergia própria, mas combinadas de acordo com o método da fitoenergética, que é o que eu fiz aqui agora, inclusive calculando né, a polaridade do tratamento, para quem uh, entende, a polaridade desse tratamento está equilibrada, polaridade 1 tem dois yin e 2 yang, para que a gente... Não tem efeito colateral, né, graças ao nivelador, condutores puros que estão aqui. E é isso, então a mandala está armada, ela vai agir aqui nesse ambiente, aqui no estúdio por sete dias. pessoal que circular aqui, pessoal que limpar, o pessoal que for trabalhar, o pessoal que participar aqui do estúdio, é, vier aqui né, fisicamente, vai receber essa energia combinada dessas quatro plantas. Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo, beijão e até mais!